Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendiga o seu nome. seus feitos maravilhosos Passam de idos Mas o Senhor fez os céus Majestade e esplendor estão diante dele Poder e dignidade no seu santuário Deem ao Senhor, ó famílias das nações Deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao Seu Nome. Que entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade.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 com tamborins e danças. Louvem-o com instrumentos de cordas e com flautas. louvem com símbolos sonoros. louvem com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida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 Música, com tamborim e harpa. Cantarei a lealdade e a justiça, a ti, Senhor. Cantarei louvores. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor.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 o seu nome. Cada dia, proclame a sua salvação. Anunciem a sua glória entre as nações. Seus feitos maravilhosos entre todos os povos.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 Louvem-no ao som de trompeta, louvem com a lira e a arma. Louvem-no com tamborins e danças, louvem com instrumentos de cordas e com flautas.